Eu tô derretendo com uma quantidade de luzes aqui no meu rosto Olá, companheiros! Tudo bom com você? Eu sou a Ana, a Ana Ribeiro, a Ana Ribes, aquela e hoje eu queria falar com você sobre as fake news, todas as fake news Fica aqui comigo pra gente conversar um pouco sobre isso Vamos lá, gente Esses dias eu tava falando com um parente, uma pessoa próxima minha E essa pessoa veio dizer para mim que a Ucrânia está sofrendo muito Porque a Rússia tem sido muito violenta com ela, né? E isso me fez, assim... Bom, primeiro eu fiquei puta da vida, mas depois eu comecei a pensar que isso é uma ingenuidade que as pessoas caem na, nas fake news, porque é o que tá tendo, né? Inclusive na imprensa, na imprensa tradicional do país, né? Então, eu acho que ao invés de ficar bravo, ficar reclamando da pessoa, acho que cabe a gente esclarecer, né? Gente, eu não leio quase nada sobre essa guerra, Rússia-Ucrânia, que não seja fake news. Tudo que você vê é fake news. Impressionante. Você vai nas fontes, põe no Google, Ucrânia-Rússia, para você ver. É só fake news que vem. Então, eu decidi fazer esse vídeo para Tentar, assim, dar uma esclarecida para algumas pessoas que não têm o hábito, assim, de se informar pela internet, que também está cheia de fake news, tá? Mas que a gente ainda consegue escolher uma página ou outra, né? Que a gente confie mais e a gente consegue juntar as informações e entender mais ou menos, né, o que está sendo dito ali, né? Então, gente... Não, gente... Não é verdade o que a CNN tem publicado ou tem colocado nos seus jornais. Não. Não é verdade que um tanque russo atropelou uma pessoa em Kiev, se eu não me engano, em algum local da Ucrânia. Não, gente, não é verdade. Isso está desmenti desmentido nos sites que desmentem fake news. Gente... Não é verdade que a Rússia está bombardeando a Ucrânia, não, não está. Usaram inclusive imagens de videogame. Eu estou falando de imprensa grande, eu não estou falando de fake news de WhatsApp. Tá? Usaram imagem de videogame para enganar as pessoas. Não é verdade que os russos mataram os ucranianos que, que mandaram eles ir para aquele lugar e tal, tal, tal, enquanto estavam vivos. Não, isso não é verdade, fake news. Não é verdade. Que a Rússia bombardeou um orfanato que tinha criancinhas especiais. E que as pessoas estavam tentando socorrer as criancinhas especiais. Não é verdade. Não é verdade que o povo ucraniano estava rezando numa praça, não sei aonde. Não é verdade. Tem muito mais, gente. Isso é o que eu lembro de cabeça. Não é verdade que sei quantos mil soldados russos se renderam aos ucranianos porque eles ficaram com muito medo do exército ucraniano. Não é verdade, fake news. Não é verdade que os russos estão matando civis. Não é verdade, tá bom, gente? Quase nada do que estão noticiando é verdade. Você tem que tomar cuidado com a imprensa, com a mídia, como falam, né? Principalmente, eu tô falando de imprensa oficial, gente. Tô falando de Globo, Record, SBT e essas coisas. Ah, desculpa, lembrei de mais uma. Não é verdade que tinha um soldado russo morrendo de fome, não sei aonde Que ele foi alimentado pelos bondosos anjos ucranianos, não, não é verdade É muito simples, gente É só entrar no Google, pegar essas notícias e entrar em algum site tipo Lupa e consultar Você vai ver que é tudo fake news Nada disso procede Ok, outra coisa gente, que eu queria entender A Ucrânia não tem exército? Tem né? Tem exército A Ucrânia não tem generais? A Ucrânia não tem ministros que cuidam da defesa do país? Por que que só aparece aquele senhor presidente? Que, bom, eu não vou colocar aqui o que eu acho daquele homem por que só aparece aquela pessoa para tá a informação? Cadê os homens do governo da Ucrânia? Outra coisa, eu vi umas imagens de alguns ucranianos saindo né, em uma das fronteiras para a Romênia E eu não vi nenhum sofrimento ali, não Eu vi as pessoas agasalhadas, muito bem agasalhadas porque estava frio E vi as pessoas dando tchauzinho inclusive, fazendo assim ó, tudo jóia Tranquilo gente, não vi nenhum desespero nas pessoas que estavam saindo por essa fronteira. E também, na outra fronteira em que se sai de carro, tinha uma fila imensa de carro. Não vi gente, carro buzinando. Sim, vi carro buzinando e na fila. Na verdade eu vi isso num vídeo de um, outro, um senhor que é um professor. Que explica semiótica e tudo mais. E depois eu confirmei as imagens e ele tem toda a razão. Então, gente. Tudo que falam sobre a Rússia. Sobre o prédio que, que, que explodiram não sei onde. Que eu esqueci de falar para vocês. Também é fake news, tá? Foi a própria Ucrânia que errou. E bombardeou o prédio do próprio país dela. Então, gente. Cuidado com a imprensa quer saber da guerra? procura site de confiança com fontes seguras procura as agências de esquerda de preferência, tá? tudo bem se você achar que é tendencioso você lê e tira suas próprias conclusões você consegue fazer isso porque você é inteligente lê o Sputnik, gente procura RT Procura sites norte-americanos, de esquerda de preferência, séria. Não é Biden não, estou falando de esquerda de verdade. Entra nas páginas do PCO, Pepe Escobar também traz bastante coisa. O próprio 247, dependendo de quem é o programa, né? Porque tem gente ali que é difícil também, né? Mas o Atucho por exemplo... Ele é bem honesto, assim, falando assim, em jornalismo E site de direita, tem também, tem um tal comandante Que eu esqueci o nome, que é uma pessoa de direita Que ele é sério, sabe? Eu acho que aquele senhor é de direita, eu nem sei Mas ele é muito, muito sério Ele é muito comprometido, assim, sabe? Então, ele tem um jeitinho de ser direita Porque ele tem uma bandeira do Brasil e tal Acho que ele é de direita, mas não importa, gente Sabe? O que importa é a política que a pessoa pa passa para você. O que importa é o tipo de informação que a pessoa passa, né? Arte da guerra. É isso. Por favor, gente. Cuidado com as fake news, tá bom? Faz papel de bobo, não. Eles querem enganar você e a mim. Não, não vamos ser enganados. Vamos colocar os pés no chão, gente. Muito obrigada para você que ficou comigo até aqui. Obrigada para você que tem se inscrito, que tem comentado, que tem compartilhado, que tem curtido. Gente, estou bem feliz, eu gosto muito de falar, o canal me faz muito bem, então agradeço muito de coração mesmo. E por favor, gente, compartilha. Compartilha lá com seu, o seu paizinho, com seu tiozinho que, que tem dificuldade né, de, de acessar a internet acaba caindo aí. Na imprensa golpista, onde as pessoas se estão enganando ele, né? Compartilha com seu amigo lá, que inteligente em tudo. Ou o pessoalzinho que recebe o WhatsApp e sai espalhando por aí. A gente tem que conscientizar as pessoas, não brigar com elas. Tá bom, gente? Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau!